O TCC é um martírio, você sofre com o TCC. Mas você já parou para pensar por que, que você está sofrendo com o TCC? Ora, quantas resenhas, resumos, fichamentos, discussões, palestras, aulas, quanto você já superou e é o TCC que está fazendo você sofrer? Pois bem, neste vídeo, o professor Fábio e eu vamos discutir um pouco sobre o tema do TCC. E por que você pode estar sofrendo com o TCC? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e junto com o professor Fábio Gomes, nós criamos o TCC Agora Vai, um método que vai acompanhar e orientar o seu TCC desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Somos orientadores de TCC há mais de 10 anos e já tivemos a oportunidade de orientar vários trabalhos. A nossa missão aqui é tirar o peso do TCC das suas costas e você também pode ajudar a gente. Seu like é extremamente importante para a gente saber se a gente está ajudando ou não. E você também pode compartilhar com os seus colegas para que a gente possa também ajudar mais e mais pessoas. Se você ainda está iniciando o seu TCC, não deixe de acompanhar os vídeos aqui do canal, mas para isso você precisa estar inscrito e ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo com várias e várias orientações que, sem dúvida, vai te ajudar. E é importante que você assista esse vídeo até o final. Mas até o final mesmo, porque as orientações vão até o último segundo desse vídeo. Vamos juntos destruir esse mito do TCC? Papel e caneta na mão e bons estudos. As pessoas observam o TCC como... Com um martírio, como falar, nossa, é isso que eu tenho que enfrentar. E você pode, é, é, se você for parar para pensar, você escolheu fazer uma faculdade. Talvez você tenha escolhido só ter o diploma, tá bom. Vamos até nesse sentido, e vamos pelo pior lado. Escolhi só ter o diploma. Mas se tem uma coisa na faculdade que você escolhe o que você quer fazer, é o TCC. Você tem a liberdade de, dentro de toda a sua área, pensando em qualquer graduação, principalmente quem está na graduação, quem estiver em pós, nem tanto, a graduação ela é formada de um pouquinho de tudo da sua área, seja em qualquer área, é por isso que tem a próxima fase, que seria uma especialização aí dentro do mestrado. Né? Então, é, educação física, minha área, se faz um pouco de tudo, escola, academia tal, e você se especializa. A administração, a própria pedagogia, você é, vai trabalhar numa infância, na outra infância, vai para o lado da gestão, e você tem um pouco de tudo na graduação. O que você gosta ali? Então tem um ponto que você consegue pegar o que você gosta e ir um pouco mais a fundo nele. E o TCC pode ser isso. Se, se você parte desse princípio, não quer dizer que será fácil, que não vai encher o saco em algum momento de cansar, mas é Mas ele deixa de ser uma coisa chata, fala, nossa, o TCC... Não... Você tá aprendendo mesmo, é o único ponto é, é, diferencial entre você e seu colega do seu lado na graduação, porque você faz algo diferente dele, você não precisa fazer algo igual a ele. Você escolhe o que você quer estudar. É o seu difer... eu costumo brincar e não é mentira, é o seu diferencial, ele é o seu diferencial. É... então ele pode ser muito produtivo nesse sentido. É um diferencial e que a gente já contou essa história aqui várias vezes, mas Entenda que todo mundo na sua turma vai ter o mesmo diploma que você, e quando você escolhe um tema bacana, um tema do, do seu TCC, uma das coisas que a gente brinca é o que, que você vai ser quando crescer, e esse o que, que você vai ser quando crescer é exatamente pensar num tema que se relacione com o seu futuro profissional. O que você espera da sua instituição, da sua instituição não, o que você espera da sua profissão? Aonde você imagina estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos, em que, que você quer trabalhar? Então, por exemplo, pedagogia. Pedagogia é uma coisa muito ampla, mas não, é, eu quero ser alfabetizador. Então, escolha um tema do TCC que vá na área da alfabetização. Não, eu quero ser gestor escolar. Então, escolha um tema que vá para a área da gestão escolar. Isso eu estou falando um grande tema. Né? Ah, não, eu gosto de tecnologia da educação, eu gosto de tecnologias aplicadas à educação. Então, escolha um tema na área de tecnologias aplicadas à educação. Ah, eu estou fazendo educação física e eu quero ser personal, eu, eu, quero, eu quero trabalhar com... É, eu quero me ajuda aí, Fabio. Eu quero trabalhar com treinamento de. Treina... Sim, idoso, terceira idade, criança. É, eu quero trabalhar com musculação de grande rendimento. Eu quero ser personal de maromba. Então, escolha temas que se relacione com o seu futuro profissional. Isso ajuda muito, isso ajuda demais. Por quê? Porque você vai ficar lá, o, o professor Fábio falou isso, você vai ficar lá uh, um semestre, dois semestres, se dedicando àquilo, e a probabilidade de você cansar é muito grande. E quando você faz algo que você tem um objetivo, que você tem, não, eu estou fazendo esse tema porque eu quero me especializar nesse tema para que isso seja útil para mim profissionalmente. Então você tem um gás a mais, é, você tem um up ali. Fala, olha, eu estou cansado, eu estou estressado com as disciplinas, com o trabalho de casa, com o trabalho da escola, com, né, com, com um monte de coisa e ainda tem o TCC. Não pensa ainda tem o TCC. Pensa que o tema que você escolheu, o seu TCC, é o que pode te abrir portas para o mercado. Um diferencial. Tá? E o seu diferencial vai ser exatamente... Uh,